Eu quero fazer uma continuação do vídeo anterior, Ronaldo Caiado, após a censura, começando com essa piada, ideário do Democratas, Partido Democratas. 1. Um, o compromisso maior do partido é com a liberdade, sob todas as suas formas. Ah, bom, a liberdade deles, que eles defendem, vai até o momento que você criticar o um membro do partido e aí ele decidir que vai te processar, né? como aconteceu com o Lúcio. Né? E aí o Ronaldo Caiado aqui tenta explicar o inexplicável. Né? É, olha que arrogância, se Lúcio viesse até mim, na hora esclareceria e mostraria, ou seja, ele quer que o indivíduo né, não faça nenhum vídeo, não faça nada, não expresse sua opinião, porque a internet está aí para isso, para expressar opinião, e tenha que ir né, de joelho se arrastando, se humilhando igual um verme, perante o deus deputado que está no pedestal, e aí o deputado vai jogar suas explicações mirabolantes né, sobre a cabeça do indivíduo e vai iluminá-lo, e explicar tudo, explicar é, como é que o roubo né, do, do, do, do dinheiro do, do, do indivíduo, porque imposto é roubo, essa que é verdade, como é que ele é justificável, né, justificar ou injustificável. Né? Então, por exemplo, se você pega aqui, Uh, cota para, do, para o exercício da atividade parlamentar, locação de veículos. Isso aqui é só um item, né? R$ uh, reais De onde que vem esse dinheiro? Só me responde isso. De onde que vem esse dinheiro? Né? Da cota que eles têm. De onde vem o dinheiro da cota? Dos impostos. Né? Ou seja, você é um animal de carga que trabalha cinco meses ao ano somente para pagar imposto. Né? Para sustentar um parasita... Inútil, como Ronaldo Caiado, para sustentar todos esses políticos, que depois vem de forma arrogante dizer né, que o indivíduo tem que ir até ele. Né? Olha só isso. Né? Aí vem, vem falar, vem, vem, vem ficar discutindo picuinhas aqui, os termos que o, o, o vlogueiro pode ou não falar não interessa, eu posso falar o que eu quiser. Né? É, ele vem falar aqui o seguinte... Uh, vem falar que a gente não pode usar termos depreciativos. Né? Então eu pergunto, eu chamá-lo, Ronaldo Cardo de parasita, depreciativo o su suficiente? Eu chamá-lo de vagabundo, é depreciativo o suficiente? Eu chamá-lo de ladrão, né? afinal o imposto é roubo, e quem depende de imposto é ladrão, é depreciativo o suficiente? Toma essa, porque você, nem você, nem o Estado, nem ninguém vai conseguir impedir que eu fale a verdade e dê os termos corretos para o que você é. Um ladrão. Tá? Você, os 503 deputados, 81 senadores, todos os que fazem parte do Congresso, e não importa, Poder Executivo e Judiciário, todos são essencialmente ladrões. Dependem do imposto que é roubo. Eu não quero pagar imposto. Tá? O que, que, que, que acontece se eu não pagar imposto? Né? sou processado, sou preso, né? perco o meu bem, isso ele apoia. E aí a hora que você dá a denominação correta para ele que é ladrão, não, não pode, agora vai ter que ser processado. Né? E, e claro, tem que, se, tem que resgatar aqui a Bíblia deles, né? a Bíblia estatal. Constituição assegura liberdade de manifestação desde quando a minha liberdade depende de um, da sua Bíblia. Né? Liberdade é um direito natural Inclusive no vídeo que eu fiz Contra a democracia, muita gente não entendeu Muitos idiotas falaram Não, mas você está falando da democracia representativa não, Você não está falando da democracia direta Acontece A minha resposta direta a Liberdade não depende da opinião alheia Não depende da opinião Da maioria dos outros tá? A minha liberdade Depende do meu respeito Ao direito de propriedade alheio né? Agora Falando direito de, de propriedade, ok, eu estou na página do Ronaldo Caiado, realmente a página dele, né, propriedade privada, ok, e, e olha só que interessante, até aí ele pode fazer o que ele quiser, inclusive censurar comentários, né, então, por exemplo, o Luiz Paulo pediu para eu opinar aqui, eu coloquei minha mensagem, cadê minha mensagem? Foi apagada, né, ó, falou tudo Daniel, o Gredson Santos, cadê a minha mensagem? A que Daniel ele está se referindo? Né? Para provar, olha aqui, Olha aqui, ó. Luiz Paulo marcando aqui. jean Ferro. Cadê o comentário do Daniel Fraga? Apagaram, né? E depois apagaram até o comentário do jean Ferro. O deputado Ronaldo Cara, bloqueou até mesmo o comentário do colega que nada fez. Ele só perguntou onde foi parar o comentário. Nada demais. <risos> Ou seja, é, Luiz Paulo, deixa de se humilhar, cara. Esse cara só quer. Ferrar, ele só quer arrancar dinheiro do seu bolso para viver a sua vida pública, né? Que segundo ele não tem um arranhão, né? Aqui no site dele, sou parlamentar com 19 anos de vida pública, grande porcaria. O Maluf deve ter muito mais. Então, se tempo de vida pública fosse sinônimo aí de, de credibilidade ou de ou se fosse algo positivo, pô, então Maluf e Sarney estão ótimos, né? Uh, Aí não tolerarei qualquer tentativa de manchar a minha honra. A sua honra não lhe pertence, né? A honra não, não lhe pertence. É, o deputado precisa ler mais Walter Block realmente, se é que ele é capaz de entender o que Walter Block ia dizer, né? Ou o Hotbar, né? Uh, e aí vai falando da caminhonete, blá, blá, blá, né? Uh, é, aí no final a construção de novo, que é a Bíblia dele, né? E ainda fala que é amigo do dono da Gouveza, quer dizer... É, isso aqui é o típico capitalismo de Estado, né? quer dizer, a empresa né, se associa com o Estado, ela faz uma doação, consegue o um benefício, é o troca-troca, entendeu? Então quando as pessoas falam assim, ah, mas você defende o capitalismo, é o capitalismo verdadeiro, não é esse capitalismo de Estado, de compadrio, é esse capitalismo que, enfim, que as empresas dependem de, de, de políticos né, para conseguir benefício. Enfim, ou, ou, ou que qualquer outro, outra benesse estatal. Então presta atenção, né? E aqui, em relação ao processo contra o Lúcio, quer dizer, está tá querendo uma justificativa, como se o Lúcio tivesse que se arrastar e se humilhar para explicar um vídeo. O Lúcio não tem que explicar absolutamente nada. Tá? Se você não gostou no do vídeo, clica não gostei, coloca um comentário, não assiste. É, se você quiser, você pode até reclamar para o YouTube. Agora não vem querer é, determinar o que, o, o que os outros podem postar ou não. Né? Então o Ronaldo Caiado dá, daria um ótimo ditador. Né? É, eu acho que na verdade ele quer ser candidato a ditador. Né? É, se bem que falar candidato a presidente ditador é a mesma coisa. né? Falar que foi eleito não muda o fato que continua sendo um ditador e vai tomar decisão ah, sobre a vida das pessoas. Muitas delas, inclusive eu, nem sequer pediu por isso. Né? então vem falar essa besteira de calúnia e difamação sendo que assim, quer dizer, mostrou que, que a carapuça serviu ou seja, ficou incomodado com as informações Ah, inclusive eu vou até ajudar o Lúcio aqui mostrando, então por exemplo, resumindo né? aqui ó, total recebido, 148 mil. Né? e aí eu coloquei em cada ano aqui, ó, 2011 11, 11 primeiros meses, pagou 7, reais por mês para a depois de 2012, nos nove primeiros meses, 7.200, e nos três últimos meses, inclusive dezembro, pagou 7.500 reais para a Goveza. Depois de 2013, nos 11 primeiros meses, 7.500 reais, totalizando 249 mil reais até agora. Se você projetar para 2014, 82.500 reais, pagando 7.500 reais nos 11 primeiros meses, você vai dar para a Goveza 331.500 reais então ela doa 148 mil e recebe 331.500 ótimo, excelente esse, esse investimento. né é... Então ótimo, agora vamos fazer isso, vamos doar aí para a campanha porque a gente consegue o retorno, é melhor do que você deixar aplicado, né talvez só o Bitcoin seja melhor que isso aí, né? como rendimento. É... Esse sujeito ele quer ser presidente, ele quer seu voto, basta você pensar, você quer o voto, você quer votar em alguém que depois vai te processar porque, só porque você falou ou fez uma crítica ou deu a sua opinião e você pode ter a opinião que você quiser? Você quer isso? É isso que você quer? É essa liberdade que você quer? Né? Se é que defende liberdade? Né? Por que, que o presidente do Partido Democratas não se manifestou? Cadê né? o Agripino? Então é isso aí, deputado Ronaldo Caiado. Tomara que em 2014 não seja eleito e nunca mais seja eleito para absolutamente nada. Volte a ser médico e quem sabe com esforço aí você consegue sobreviver. Porque do meu bolso, né? se depender de mim, você não ia ganhar um centavo sequer.